De volta com mais um Loja Brasil, reinauguração da loja japonesinha Brechó Infantil. São sete no Esporte Clube Barbarense. Sarau, gourmet, cachaça e cultura. Tivoli Fashion Trends A loja japonesinha Brechó Infantil inaugurou sua unidade na Cidade Nova em Santa Bárbara do Oeste, trazendo sustentabilidade, porque hoje em dia é muito comum reaproveitar roupas, calçados, brinquedos. Principalmente pra essas serinhas aí. Como foi a história da, da japonesinha, do brechó? Nossa, eu começa a chorar de emoção. São 10 anos, gente, de muito trabalho. Comecei logo, eu me separei com três crianças. Como eu vou tentar sustentar essas crianças, né, Lu? Exatamente. Comecei a vender as sopinhas do meu bebê e assim foi, assim foi, assim foi. Dez anos depois. Abrir essa loja aqui no Cidade Nova, gente. foi muito trabalho. Lavei muita roupinha, passei muita roupinha. Hoje nós temos as nossas colaboradoras. E é isso, gente. É muito trabalho para chegar onde eu estou hoje. Uma história, posso dizer, uma história de sucesso, gente. É não desistir, é persistência. Lembrando que a sustentabilidade está aí, gente. Nós temos que aproveitar, a reaproveitar né, tudo nessa vida. Gente. Exatamente. Sim, claro, porque tá tudo tão caro, né? E é isso, gente. Prechó hoje em dia não é aquela coisa como antigamente, né? Que ah, tinha, tinha uma denom denominação assim, de coisa muito antiga, muito usada, muito velha, cheirando naftalina. Né, não, gente. Não amiga, são roupas gente, novas, roupas muito sim, bonitas. Peças de qualidade, peças selecionadas peças lavadas, passadas assim, tudo no precinho é isso gente, se integre também, se é, tenha noção gente, da sustentabilidade dos brechó assim que existe hoje e vem pra japonesinha brechó infantil aqui no Cidade Nova os gostos. Aconteceu a Sunset no Esporte Clube Barbarense. Hum. Você gosta de sarau? Pois é! Quem que não gosta de uma boa poesia, uma boa música, contos? E nós estivemos num sarau um pouco diferente. Um sarau com gourmet, cachaça e cultura, é claro. É o segundo encontro pós-pandemia e nós estamos assim super felizes, né? Com é tanta Nossa. gente, <risos> é. tanta gente nova aqui e o desejo é. que vocês é gostem, sintam-se em casa né? e continuem. Claudinei, nós temos aqui nossos anfitriões, né? O Claudinei e a Bruna e vão dar as boas-vindas também. Sim. É, nós agradecemos a presença de todos, todos que estão aqui estão, porque são muito, muito especiais para todos nós. Exatamente. É, alguns eu passei a conhecer hoje, né é um prazer tê-los aqui em minha casa, em nossa casa. E eu espero que a gente consiga aqui unir né, a cachaça, o gourmet <risos> e a cultura. Os coloridos. Quer ficar tranquilo? Complete calmamente os IPs que fazem o seu trabalho de cores. Eles estão floridos por toda a cidade. O que eles nos dizem é que a natureza está cheia de beleza e tranquilidade. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. Tem gente que tem cheiro de infinito. Por onde passa deixa a bruma do amor. E ao seu lado o tempo passa diferente. A amizade é um presente e afortunado é o que a encontrou e ao seu lado. Ah, como se tu não soubesses que a pedra não estava lá e que os grilhões que nos prendem à vida são libertos pelo pesar profundo. Ao invés de provocar tempestade em nosso mar de sonhos reais, faça soprar um vento forte que venha do sul, que venha do norte, leste e oeste, tanto faz. o shopping trouxe o Tivoli Fashion Trends, um desfile de moda real para pessoas reais. Com a direção de Reginaldo Fonseca, nós recebemos o convite do amigo Wagner Sanches e estivemos lá participando e assistindo também o podcast. que é do dia a dia, a moda democrática, a moda para pessoas reais, ao mesmo tempo vai é trazer muito conhecimento, empreendedorismo e assim como a Lu que está aqui, tem muitos blogueiros, muitos influencers que representam a nossa região e que vão estar tá repassando essa situação democrática, porque a primavera promete ser muito colorida, muito alta astral. Muito estar tá ao lado de tanta gente importante, dessa mídia especializada. Eu estou aqui com várias consultoras de estilo do Biro, trazendo também a questão das cores. E eu acho que esse evento tem tudo para lacrar. Carol, como influenciadora e hoje você está como apoiadora. Nos conte como que é foi um evento de moda, que maneira você vê a moda, como que foi quando você recebeu o convite, como você foi sua reação? Fiquei muito feliz em poder participar, ainda mais aqui na nossa região, eu trabalho com tantos influenciadores que trabalham no lifestyle a moda está presente na vida de todo mundo hoje e ela é cada um com seu conceito, levando nossos vencedores, levando até nosso público, que a gente mais gosta, que a gente mais usa, é, ditando tendências. E estou muito feliz com o convite, Eu acho que a nossa região precisa de eventos como esse. muito com realidade. Eu acho que o mundo moderno ele pede coisas reais então trabalhar a moda real para as pessoas reais, misturando comportamento, lifestyle, é, juntando moda que é uma necessidade tão importante para o ser humano faz um grande, um grande sentido para os momentos que a gente vive, né? Eu digo, para o momento atual. Se você tiver algo inusitado ou algo que queira mostrar aqui no nosso programa, é só entrar em contato com a nossa produção. Para você, um meu abraço e até semana que vem!